Visa Airport com Penion Dragon Pass, né? Então vamos acessar aqui o Dragon Pass agora. E eu vou linkar para vocês as melhores salas do Terminal 3, tá? visa airport e guarulhos então, vamos lá no terminal 3 né eu teria como usar a sala através do dragon pass então o dragon pass ele me daria qual opção o Tripe group né é um hotel w lounge plaza premium lounge w lounge Go Lounge o visa infinite lounge latam Lounge. Então, ou seja com o dragon pass eu posso acessar a sala vip da latam tá o horário das 22h30 às 19h30, tá? Se tiver vazio nos horários, também pode. Eles têm chuveiro também na sala VIP, tá? Bem, a W, w Premium Lounge, essa W Premium é aquela que eu fico com o Terminal 2, que eu mostrei para vocês o nível dela. Visa Infinity Lounge, aqui tem inclusive um concierge para você, caso você queira. Esse Globo aqui tem uma menina da concierge, para atender vocês caso precise, tá? A sala Visa é pequena, mas é uma sala aconchegante, tá? A Gol, ela está no Terminal 2, tá? Uh, a W tem no 2, no 3. A Plaza Premium, Terminal 2. Essa aqui é uma sala luxuosa. É a melhor do Brasil em termos de estrutura e tal. Tem uma outra sala Plaza antes do embarque. Terminal 2, antes de embarque, nas catracas. tá Uma sala pequena para quem estiver esperando o voo e não poder entrar até a liberação do embarque. Tá? Ah, e Tripe Group. Dessas salas, é, aí faltou ainda a America Express, Centurion e a, a, a American Airlines. A American Airlines eu posso acessar através de uma viagem é, executiva ou first ou comprando o acesso da American Airlines. A do Brasil não vale a pena gastar dinheiro para comprar, para usar a sala da American Airlines, que não tem nada de luxo lá não. American Express, você pode acessar através dos cartões de Platinum Car do Brasil e fora do Brasil. Tá? As regras de levar acompanhante dependem do emissor do cartão. Então, no, no Brasil, por exemplo, você pode acessar a sala Centurion através do TPC do Bradesco, de Santander. Tá? É uma sala boa. É uma sala boa. No entanto, é uma sala que vive lotada, devido à quantidade de cartões Amex que são emitidos, e fora do Brasil e no Brasil. Portanto, é uma sala que eu, quando eu vou, eu não me sinto confortável de estar. Então, a sala American Express aqui do Brasil e também fora do Brasil, que eu já fui, de Miami, de Nova York, eu não tive prazer de ficar na sala. Sala tudo lotada, com fila de espera, nada me agradou na sala da América Express. Tá? Então, colocando em prática as salas em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, em Guarulhos Terminal 3, a melhor sala para se ficar com conforto é a do Safra. Depois da do Safra, eu iria para a Latam, tá? como segunda opção. Depois da do Safra, como segunda opção, aí sim eu iria para América Express depois dela eu iria para a sala da American Airlines depois dela eu iria para Mastercard Black que é uma sala ampla também vive lotada entubada lá dentro a Mastercard Black depois dela teria a sala é, W Lounge que também é uma sala que por sei tá longe aqui a chance de você encontrar a sala mega lotada é gigantesca tá a sala da Nomade, ela não aceita lounge key, não aceita Priority Pass e não aceita comprar passe. A Nomade só aceitaria você acessar através do aplicativo da Nomade pelo Nomade Pass. Nível 2, 3, 4 e 5. Sendo 4 e 5 pode levar um acompanhante e crianças. Tá? Então assim, de todas essas salas que eu acabei de dar o nome, por último a W Lounge. Tá? A Nomad talvez ficaria nesse ranking de estar próximo dos últimos aí, devido à situação dela de entrada. Mas é uma sala ampla, mas também com alimentação voltada para salgadinhos. E o diferencial dela é o milkshake, que é o famoso milkshake da sala VIP. Como diz o nosso amigo Rodrigo Mesquita, nem todo homem vive de milkshake. <risos> então, colocando o ranking no geral, de todas as salas VIPs, colocando que você vai ter o Nômade, o América Express e tal, primeiro lugar é a do Safra. Segundo lugar, sala VIP, depois eu entro nos restaurantes. Primeiro lugar é do Safra. Segundo da Latam. Terceiro eu entraria na América Express. Em quarto eu entraria na América Airlines. Em quinto eu entraria na Nômade. Em sexto eu entraria na Mastercard Black. Na Mastercard Black 1. Na Visa e por fim a W Lounge, tá? São nove salas que você poderia usufruir ali com todo o requinte, tá? Talvez um dos maiores terminais do mundo, onde você vai encontrar uma quantidade de sala VIP restaurantes de graça para os seus clientes, né? E aí, quando você vem em restaurantes, né? Você tem o Paris 6, o Boulevardi e o Tripe Blue, que é o hotel desses três. Eu prefiro Bleriot. O tra... o Paris 6 eu iria apenas por sobremesa. Porque eu falo isso para vocês, porque eu vi vários membros irem almoçar no Paris 6 e falou Leandro não dá. Eu prefiro Bleriot. Baseado a nota que as notas que os membros deram, eu ficaria com o Bleriot também. Tá? E sobremesa talvez eu iria Paris 6, mas com ressalto. tá? Agora o Tripe Group ele serve geralmente mais buffet e bebidas alcoólicas e drinks. Então o TripeGru é um momento para você beber um whisky sentar lá na cadeira, conversar, jogar para fora. Um amigo, a esposa, sabe? Você sai daquela muvuca e vai para o TripeGru e, e come ali e toma uma, uma bebida mais seleta o negócio. É o um negócio mais clean, tá? O TripeGru é para aquelas pessoas... Que, que querem uma coisa mais confortável, longe da muvuca, longe da, da população, Gru é a melhor opção. Tá? A Nômade, é, desde a sua inauguração até agora, passaram 1.500 pessoas, ou seja, a Nômade está totalmente vazia o tempo todo. Você não vai encontrar a Nômade muvuca de cliente na Nômade. Então assim, a Nômade talvez também seria uma opção para você ficar lá quietinho, sem muito estresse, mas com alimentação voltada para esse nível que eu falei para vocês. Agora, se você quer coisa boa para comer mesmo, a do Safra, da Latam, da América Express, da American Airlines. E da Visa, a La Carte. Tá? Terminal 3. E restaurantes, eu iria para o Bleriot, Paris 6, sobremesa e o Tripe Group, uma coisa mais requintada hotel comida e bebida tá? lembrando que o Tripe Gru é o hotel mas você não tem direito de se hospedar tem que pagar tá, o que tá de graça é alimentação e bebidas aí você fala assim e a do bradesco então o bradesco ele entraria no antes da nômade que a do bradesco é melhor que da nômade e a do bradesco é uma sala mais também requintada só que a do Bradesco, Terminal 3, só cliente Bradesco que entra. É igual a Nomad, você não vende e não compra passe. Ali é exclusividade do próprio banco. Então a do Bradesco, é, porque nós temos assim, 10 salas VIPs. Né? Vamos contar para vocês verem. Quando você começa a entrar na sala VIP, temos a Mastercard Black 1, Mastercard Black 2. Vamos pegar aqui embaixo do Terminal. Mastercard Black 2, Nomad, né? É, Bradesco Lounge descendo, tá? E Visa Lounge. Então é, eu não consegui lembrar de que Vamos lá. Lá em cima Mastercard Black, American Airlines, American Express, é, Latam, Safra, tá? Aí você tem Mastercard Black 1, é, a dois embaixo, a Visa infinity a Nomad, a Bradesco Lounge e tem a W Lounge, 10 salas. Aí você tem os restaurantes, Bleriot, Paris 6 e Tripe Group. 13 lugares que você pode usar com cartão de crédito, sendo ele próprio ou pago ou com benefícios. Então, um terminal, um terminal tem 13 lugares para você frequentar. 13 lugares. Então, quem tem Bradesco, que nem eu, eu vou no Bradesco. Quem tem Nômade, que nem eu, eu vou na Nômade. Você sabe qual é a única sala que eu não entro de graça? A única sala. A única. Lá em, lá em Guarulhos. A única sala que eu não entro de graça é a America Airlines. Se eu não tiver voando de executiva. que eu tenho a America Airlines. Mas não funciona. Esse cartão não serve. Ele não serve. Agora, ainda. Porque com o com Tax ID, White Number... Eu vou abrir uma conta no Citi e vou ter esse cartão da American Airlines. E vou usar com o meu cartão da American Airlines. Então, assim, hoje eu só não tenho acesso gratuito na American Airlines. Porque eu não tenho cartão no Citi. Tô brincando, eu não vou pedir cartão no City nada. Né? Então, pra quem é, tem, entra de graça. Quem não tem, voa com a American Airlines de graça também. Tá executiva. Tá? Show! Fabrício é Terminal 2 eu falei Terminal 3 né no Terminal 2 o ranking ficaria assim tá no Terminal 2 eu pegaria a Plaza Premium lounge em primeiro lugar tá a Go lounge em segundo lugar é em terceiro lugar eu traria a sala de lounge que o Fabrício falou agora em quarto a W lounge tá em quinto, o Inter Laranja Lounge. Só que o Inter vai inaugurar. E a do Inter, ela deve ser um pouco maior que a W e a de a, e a lounge Aí eu vou ficar assim. Com a Plaza Premium em primeiro, a Gol em segundo, a do Inter em terceiro. A Delounge lounge em quarto e a W em quinto. tá? E a do Brandesco, que eu acho horrível, em sexto.